O portal AgroLink está acompanhando A 41ª Expo Inter E estamos aqui Na casa da Pio falando com o presidente Senhor presidente, quais são as principais Reivindicações do setor? Acho que a principal reivindicação Do setor do agronegócio E do setor lático, primeiramente Seria desburocratizar Todo esse processo é, Da questão de licenciamento Da questão de de ampliação de fábrica, de projetos, junto ao Ministério da Agricultura e junto, principalmente, à Secretaria da Agricultura. Então, nós precisamos hoje da velocidade, nós precisamos agilizar. Isso não é uma crítica a essas instituições, mas é uma constatação. Hoje o mercado ele, ele é muito ágil, muito dinâmico e nós precisamos que, de fato, o setor agroindustrial seja dinâmico. E a iniciativa privada consegue ter esse dinamismo e o Estado, infelizmente, não. Então precisamos repassar parte dessas tarefas exatamente para a iniciativa privada, onde ela tem capacidade, agilidade e o Estado deve ficar, sim, na parte de auditar, esse serviço. Então, isso vai ajudar muito, vai dar uma velocidade muito grande na execução de projeto, na questão de inovação, a questão do registro de produto, a questão de marcas de produto e eu acho que isso todo mundo segue ainda. Quanto à questão do soro, quais são as novidades, as requisições? Eu acho que com a regulamentação do soro a nível de Estado, tá, é, vai levar as empresas a ter tranquilidade para investimento. Então, as empresas, tendo um amparo de legislação, tá e dá um amparo jurídico, ela se sente com confiança para o investimento. Então, eu acredito que nós temos hoje... 1 milhão e 400 mililitros de soro sendo descartado, tá? Esse soro vai para um processamento, onde que a gente vai secar esse soro, vão produzir novos produtos, vão produzir composto lático, e todo esse soro vai para a alimentação humana. E é bom dizer, do soro hoje, é utilizado o, o soro em pó para mais de 150 itens de produto na área de alimentação, na área de cosméticos, tá? E muitas vezes as pessoas não têm conhecimento disso. Então nós precisamos exatamente fazer um aproveitamento desse soro que vai agregar valor para a indústria, vai agregar valor para o Estado em termos de tributação, vai movimentar mais a economia e isso representa mais emprego e mais renda. É o que a gente precisa hoje, emprego e renda para atender as necessidades da nossa sociedade. Muito obrigada. Eu sou Ciane Lennon para o portal AgroLink.